aí Guerreiros e guerreiras, é soldado aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês depois de ficar quase um dia tentando logar no jogo depois da atualização né tem um monte de gente também tava com esse aí de o item não foi encontrado né o item não sei o que no inventário negócio como assim aí você logava e já era desconectado automaticamente do jogo mas teve a manutenção no dia de hoje e por isso que eu estou gravando agora e me perdoe por estar postando um vídeo tão tático. eu cheguei agora no trabalho e consegui só logar agora depois da manutenção tá bom o desculpas encerradas. vamos lá vem que vem vem neném vem que eu tô boneco também deixa eu já dando os recados para vocês primeiramente muito obrigado a todo mundo aí pela ajuda muito obrigado a você que ainda acompanha o soldado que ainda curte aqui os vídeos né Apesar dos apesares, tá? E se você é novo, cara aqui de paraquedas, querendo aprender a roletar, ganhar arma, jogar no Crossfire. Você, tá, você que tá voltando, né? Quer saber a situação do jogo? Tá difícil. Mas, é isso. Tá bom? Lembrando pra vocês que é, eu sempre roleto aqui no, é, no Guerra na Selva. No Guerra na Selva não. Tô roletando ne, nesse, nesse de hoje aqui. Estou roletando... É, na caixa grafite 2 e o servidor que eu estou eu estou eu estou roletando no servidor agulha sem canal e eu já ganhei a M4 então vê que vem vem neném vem que eu tô boneco também tá já tô bonecão já ganhei uma eu estou roletando no agulha sem canal tá bom lembrando para vocês que ZP rápido, cai na hora, sem demora, sem complicação. O link vai estar tá aqui na descrição. É o nosso amigo parceiro aí o Zé Louco ZP, tá bom? Ele vende cash para qualquer tipo de jogo, Zula, Free Fire, Gift Card, Google Play, é... no Publite, qualquer tipo de cash. O Zé é totalmente confiável, cai na hora, você chegar lá. Vi pelo boneco, né? E tá tendo várias promoções lá, então. Dá, dá aquele chama aí chama ele no zap aqui compra com ele lá e fala que vem através do boneco você vai estar tá participando de sorteios especiais e extras nossa tanto recado né vocês devem estar tá boneco vocês devem estar tá boneco então vamos lá vem que vem vem neném vi que eu tô boneco também como eu havia falado para vocês uh, essa é a segunda caixa da família grafite né comentei isso lá no vídeo do vídeo do comentários do Conexão Z8, né? Se você não viu, o card vai estar tá aqui em cima também. Que contém a M4S Grafite, a Famas Grafite e a WMS Grafite. Se a gente conseguir ganhar as três, a gente vai ganhar a guitarra Grafite. Como eu havia falado, é a caixa, né? Caixa Grafite, a que é legal tal. Mas poderia ter vindo uma faca, né? Uma arma branca. Porque eu, eu, pelo menos eu, já tenho o kit completo da, da, da Grafite 1. Que contém a... Ixi, eu coloquei errado aqui. Coloquei errado? Coloquei certo. 20, 10. Não, coloquei errado. É mais 10. Que contém a AK e a Colt. Né? E a gente só não tem uma faca seria bem interessante trazer uma faca aí nem que seja a faca selvagem grafite ou qualquer uma outra faca aí que seja grafite para combinar né para fechar o kit porque às vezes né a gente fica boneco a gente fica neném já ganhei mais uma vem que vem vem neném vem que o teu boneco também então vai seguindo o macete aí vocês estão seguindo o macete vocês estão seguindo a lógica tá ó 10 do automático ou da 20 no automático ideia no manual, esse é o, a estratégia, estratégia que o boneco usa aqui no canal, e pra mim, na maioria das vezes, dá bom, como vocês podem ver, já ganhei duas armas aqui, né, duas armas, já ganhei, agora falta pegar só a fama, agora que o bicho pega, porque quando você pega duas, a terceira fica boneco, fica neném, fica neném, mas vamos lá, vamos lá, e... A pergunta que não quer calar, às vezes o pessoal me pergunta bastante do PV, pergunta em live, pergunta até nos comentários do vídeo, eu vou falar aqui para vocês, soldado, atualmente vale a pena investir no Crossfire? Então, então, vamos lá, pessoal, eu não aconselho, eu, eu, opinião minha, tá, eu, eu, eu não faço isso, opinião minha eu, eu acho que na situação atual, no cenário atual que a gente tem do Crossfire, eu acho que não vale a pena você colocar quantidades altas no jogo, né? Como assim quantidades altas? 140k, 100k, 70k, eu acho que isso não vale a pena. Nossa, eu fiz errado. Eu acho que isso não vale a pena, atualmente, tá? Por quê? Porque da situação, poucas pessoas né aquele vai não vai vai não vai resolve não resolve vai arrumar não vai arrumar então é complicado você investir num jogo que na realidade os donos não sabem o que realmente querem né a gente sabe o que eles querem né? que é o, o nosso dininho nosso dinheiro né e às vezes esquece de dar né o, o suporte melhor um, um atendimento melhor para os clientes tá estou falando da empresa da empresa em si do jogo não estou falando de GM está pelo contrário Tem, queria até agradecer aí grande GM Vada, GM Atena, GM Arial que sempre que podem ir lá sempre dá o suporte para a gente sempre tenta ajudar e tudo então, às vezes o pessoal confunde muito GMs com os anos do jogo tá muita coisa já vem pronta gente já vem pronta lá da China já vem pronta lá dos caras então GM não, às vezes não consegue fazer muita coisa Então né? Queria mandar um, um salve aí, um, um abraço, ganhei as três, meu, sem repetir. Tô maluco, fechei o kit. Fechei o aí, é, Falei Falei do GM Vale deu sorte, hein, Vade? Tamo junto, parceiro. Oh, Ó, fechei as três. Fechei a A, a, a, a, w, a, w, a WM 4 e a fama. Fechei a três. Tô boneco, tô neném. Eu nem sei como é que eu tava letando, mas. Nem lembro. 20. 10. 20.. 80, acho que era no um 10, né? e e às vezes como eu tava falando né às vezes o pessoal confunde muito então não vale a pena para mim na minha humilde opinião não vale a pena você depositar quantias altas agora sou isso sobre as promoções então vira e mexe agora né ultimamente tá tendo as promoções que se você fizer a primeira recarga do mês você acaba ganhando 50% daquilo que você carregou né e nessa atualização, veio um pacote de 14K que você compra 50K. Então, ou seja, vamos fazer aqui um, um, um, um, um cálculo monstro. Se você colocar 9K de ZP, você vai ganhar metade. A metade de 9K de ZP, né, seria 4.500, não é isso? Então você conseguiria aí 13.500 ZP depositando 9K. Né? Faltaria alguma coisinha ali algum, Alguma merrequinha Pra completar os 14 Sendo que com 14k Você co consegue comprar esse, Eu vou mostrar pra você já Esse kit aqui da loja Então se você colocar 9k não, Eu creio que não é né, Um peso pra todo mundo vai, Você não vai passar fome Vai deixar de viver por causa de 9k Nesse caso Vale, vale a pena porque você não tá Nossa o tem uma mas... Porque nesse caso você não tá gastando, não tá investindo dinheiro altíssimo. 9K dá para você colar. Né? Aqui ó, que nem eu mostrando aqui. 9Kzinho, acho que não vai é fazer falta, né? Não é possível, né? Às vezes tem. Né? Em alguns casos isolados faz, mas pra grande maioria que joga em si, é, eu acho que não fazeria falta. O 9K, é um... É um né? 9K tá aceitável. Se você quiser colocar para comprar esse pacote aqui, ó. Tá vendo? Se você comprar esse pacote aqui, Vem 50 caixas, então seria bacana. Seria bacana, seria muito bacana. Quem não tem nada, né? Quiser roletar 14k você comprar 50 caixas, então é, é bem chamativo. Fica, fica a dica, ou também esse aqui, ó, com mil, mil zpzinho. Se colocar 9k, mil zpzinhos se compra 10 caixas. Então tá aí as dicas disso aí, tá? E como eu agora costumo fazer de ganhar arma e caramba, e fazer o test drive, vamos lá. Até esqueci de, de fazer o test drive, cadê caramba? Até esqueci de fazer o test drive, cadê as armas? Vou fazer o test drive pra vocês aqui rapidinho, só um, um aperitivinho Que agora roletando aqui do boneco, a gente ganha a arma E mostra como é que ela tá, né? Mais ou menos ali Um pouquinho dela pra vocês, tá? Deixa eu fazer aqui Grafite. E rapaz. Gra Grafite. Tá aqui, deixa eu colocar aqui. É, a Famas. A M4. É essa? M4S, é. Que a outra sem assim, silenciador e. AWM. Agora eu fechei o kit e vou ganhar a guitarra. A guitarra vem só depois, tá, rapaziada? Então, vou fazer o um testezinho drive aqui, só para vocês verem aqui mais ou menos como é que vai ficar na sua mão. Vamos lá, modo aquecimento só para dar aquela testada. Então quando eu tava falando nove casinhas que, né? Daria para ser. Ainda se ainda que vier o caso de você não ganhar nenhuma arma, pelo menos dá para você trocar ali depois por um colete, capacete, óculos, essas coisas. Então 9k eu acho que é aceitável, né? Mas se você quiser também, é só uma opinião, só uma sugestão para vocês tá, gente? Lembrando que ninguém é obrigado, né? O que é isso? É, rapaz, essa família daqui vai Essa fa... Essa família aqui vai cantar na Hum. Essa faminha daqui, ó, deixa eu ver, essa... ah, tem tiro triplo também, ó, nossa, cara, esse tiro triplo aqui, ó, é bom pra segurar o recolho, cara, Olha que top. Vamos ver, né, vamos, vamos testar na rank de depois pra vocês, se quiser ver aí, eu só... ah, joga com ela na rank, depois não ver. Eu não sou muito fã de M4 silenciada. Por quê? Porque o silenciador, vocês sabem que Nossa. com a distância perde dano. Eu não sei se vai acontecer o caso de CS. Também vamos testar na Ranked. Depois vamos testar para ver se ela vara. Essas coisas. Ó, M4 também é bonito. Ó. E tem um monte. De... Lembrando também, você que está assistindo aí. É... Tem bastante armas. Que estão com o silenciador bugado, viu Z8? não puder dar aquele levante... Nossa, a WM... A WM fica sempre linda, né, velho? Não tem jeito. A WM porque... Olha. A WM fica sempre bonita, mano. Não tem jeito. Vamos carregar pra ver. A WM ficou top. Ficou legal. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado O que vocês acharam aí Dessas armas, vocês vão roletar Conseguiu ganhar, seguindo a dica do boneco Tá, deixa aqui nos comentários E também deixa aí, soldados Eu quero ver você jogando ranked com essas Essas novas armas, tá Que eu vou tentar trazer pra vocês aí Em breve, tá bom Muito obrigado por ter assistido Fiquem todos com Deus, grande abraço Lembre-se, porque ser gamer é uma guerra Fui pra bife, tamo junto Abraço do boneco, tchau